Eu sou de Vasco sou me conhece como rico, sou o diretor dos corais no do projeto Moça Voz, que é um projeto que trabalha com o desenvolvimento das artes como ferramenta de transformação de vidas para a população de rua, para pessoas que já tiveram alguma experiência em morar nas ruas. Desde que eu entrei aqui na biblioteca, a gente já sabia dessa possibilidade, né? E a gente trabalha, trabalha muito com o Fábio, com a Adriana, a gente está diretamente... trabalhando direto com eles. E aí, a gente, conforme foi chegando né, as eleições, né, E aí a gente viu que não ia dar continuidade à Prefeitura, né? O trabalho estava sendo feito, a gente já ficou com essa preocupação. E aí, eu estava aqui no dia que o pessoal assinou o aviso prévio, né? A gente já vinha se preparando psicologicamente para isso e todo um, tem todo um clamor aí na cidade também, com a população de outra que frequenta biblioteca, que também sabe disso. Então eles nos coragem e falando. é como né? o mundo Santos, né? eles correm pelas mãos. Né? Primeiro a Secretaria né? de -se, né? Direito -se Social, depois os é, de restaurantes populares e agora a gente fez possível e horrível possibilidade da biblioteca fechar, então isso vai causar um problema seríssimo, um problema social aqui no centro do Rio de Janeiro, na Noacinha, assim, eu tenho certeza que também em Manguinhos e em Niterói, porque são 3.500 pessoas que ficam aqui a biblioteca, né, assim, um é, é aquilo, né, a gente não pode, a gente não quer aceitar isso, não vai aceitar, a não vai desistir da biblioteca. A gente... A cultura é um direito, né? a gente faz esse exército da nossa cidadania, né? Acesso à cultura, a Biblioteca parque é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, né? Então é uma coisa inadmissível, né? Olá, eu sou a Thalita, eu sou bibliotecária, eu trabalho na Unirio. É, fiquei sabendo do lado pelo Facebook e por outros colegas de bibliotecários. É, viemos aqui nos manifestar contra o fechamento das bibliotecas parque. É, uma iniciativa também é, dos grevistas da Unirio foi participar desse aço como uma atividade de greve. Então, mostrar a nossa consciência de que esse fechamento será maléfico para a cidade. Eu acho assim, inadmissível uma sociedade que diz que é valorizar a educação, que preza é, pelo futuro do, da nossa crianças, do nosso país, de fechar bibliotecas. Não pode ser pensado. É, outros cortes devem ser feitos em privilégios, é, gastos mal planejados, mas não nas bibliotecas, que ajudam tanto a população que não pode ter acesso a esse tipo de serviço. De outra tecária, eu me sinto, inclusive, envergonhada de ver que as instituições que me representam, como o Conselho de economia como os sindicatos, eles não se manifestaram contra esse fechamento, eles deveriam ter se manifestado como classe, como categoria, que tem um peso muito maior do que as pessoas individualmente. E também fico muito triste de ver que vários colegas bibliotecários não se posicionam, não comparecem nas manifestações, não se colocam no lugar do outro.